E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a calcular um ângulo interno e também a verificar a congruência entre triângulos. E temos quatro triângulos aqui, sendo que esses triângulos não estão desenhados em escala, e temos a seguinte pergunta: quais são os dois triângulos que são congruentes? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Todos esses triângulos aqui eles parecem iguais. Né? Na verdade, nós temos em cada um deles dois ângulos e um lado, exceto nesse triângulo IHJ aqui, que nós só temos dois ângulos. E uma coisa importante aqui é que, se eu tenho dois ângulos internos de um triângulo, eu consigo descobrir um terceiro isso porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E descobrir todos os ângulos internos desses triângulos vai nos ajudar a decidir quais são congruentes. Primeiro, vamos descobrir qual é esse ângulo aqui do triângulo ABC. E eu posso chamar esse ângulo de x. E para descobrir ele, eu posso colocar aqui que x mais 36 mais 82 é igual a 180. E se eu somar 36 mais 82, isso vai ser igual a 118. Então, x mais 118 é igual a 180 graus. E se eu subtrair ambos os membros dessa equação por 118, eu vou ter que x é igual a 180 menos 118, e isso é igual a 62 graus. Então, esse ângulo aqui é igual a 62 graus. Claro, eu posso colocar todos esses números aqui com grau, porque nós estamos falando de ângulos. Nós podemos pensar da mesma maneira para o segundo triângulo. Mas olha só: aqui eu tenho 82 e tenho 62. Eu tenho dois ângulos que são exatamente iguais a esses aqui. Portanto, o terceiro ângulo tem que ser 36 graus. Você poderia fazer exatamente assim, mas foi mais fácil pensar desse jeito, já que, se nós temos dois ângulos iguais, com toda a certeza, para chegar a 180 graus, vai faltar esse terceiro ângulo. Agora, esse terceiro triângulo aqui, nós temos esses dois ângulos que são diferentes desses aqui. Então, nós podemos calcular esse terceiro ângulo, que eu vou chamar de y, e, se somarmos os ângulos internos desse triângulo, isso tem que ser igual a 180 graus. Então, y mais 36 graus mais 59 graus é igual a 180 graus. Se eu somar 36 mais 59, isso é igual a 95. Então, eu vou ter y mais 95 graus é igual a 180 graus. Eu posso subtrair 95 em ambos os membros dessa equação. Então, menos 95 aqui e menos 95 aqui, nós vamos cortar isso aqui e vamos ficar com y igual a 180 menos 95, que é igual a 85 graus. Com isso, esse ângulo aqui é igual a 85 graus. E desse triângulo aqui, nós temos um ângulo de 36 graus e outro de 59 graus, e seguindo a mesma lógica desses dois aqui, nós temos que esse ângulo é igual a 85 graus também, já que aqui nós temos dois ângulos iguais a esse aqui. E agora que descobrimos todos os ângulos desses triângulos, quais deles são congruentes? Logo de cara, você pode olhar para esses dois triângulos aqui e pensar olha, todos os ângulos são iguais, portanto, eles são congruentes. Isso pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Mas não é bem assim, eles são semelhantes, mas não necessariamente congruentes. Ou seja, eles são parecidos. E como nós não conhecemos nenhum lado do triângulo IHJ, nós não podemos dizer que esses dois triângulos são congruentes. Nós precisamos conhecer um lado, pelo menos. Ou seja, nós não podemos concluir que esses dois triângulos aqui são congruentes. Agora, esses dois triângulos aqui, nós sabemos que todos os ângulos são iguais. E podemos concluir que eles são congruentes pelo critério ângulo, lado, ângulo ou seja, 36 graus, 6 comprimentos e 82 graus. Aqui, a mesma coisa, ângulo, lado, ângulo, que são 36 graus, 6 comprimentos e 82 graus. Então, pelo critério ângulo, lado, ângulo, o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo FDE.